Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos fazer um bate-papo aqui com Adilson Dilson Sabacht, ele que já foi vereador no município de Mafra, filho da nossa terra, e agora coloca o seu nome à disposição para disputar uma das vagas no Congresso Nacional, aí como representante do Planalto Norte de Santa Catarina, de Mafra, da região, à Câmara dos Deputados. Sabacte, seja bem-vindo, é um privilégio ter você conosco aqui. Obrigado, Douglas. Obrigado pela oportunidade de poder conversar com todos os amigos do Rio Mafra Mix e do Planalto Norte, porque eu sei que você tem uma, uma audiência enorme, né? E por que não dizer de Santa Catarina, né? Então, é, o Adilson Sabat, que está se colocando à disposição do Planalto Norte, de Mafra e de toda a região, né? de toda Santa Catarina, como candidato a deputado federal. 4456. É esse o número para a gente votar e votar certo. Os, é, a gente tem dito assim, Douglas, vote certo dessa vez, 4456. Muito bem, Dilson. É, você já fez seu pedido de voto, agora já podemos pedir voto, né? Com certeza. É, em relação de propostas, né? <risos> quais são as propostas que você tem para Planalto Norte, para a Mafra, para a nossa região? Veja, Douglas, a gente... Na caminhada aí o pessoal diz, ah, Deus, por que deputado federal? Porque a gente sente, senti quando fui vereador, da necessidade de, de, de ter um representante mais próximo. Primeiro, porque um deputado federal, ele tem verba de, de orçamento no gabinete. Então, são aproximadamente aí 16 milhões por ano que ele tem de verba, de emendas, para mandar para a sua região. E, e a gente vê que o Planalto Norte são 264 mil votos, mais de 300 mil pessoas, e não tem o seu deputado federal. Então, consequentemente, não tem esses 16 milhões reservados do deputado federal para a sua região, que é o Planalto Norte. E, e a gente vê que tem muitas obras para serem executadas e que falta o quê? Falta recurso. Falta alguém para ir buscar esses recursos. É, um, um, um exemplo típico aí é a BR-280, que hoje a gente vê sem manutenção, abandonada. Né? A terceira pista para os caminhões, que é essencial para melhorar o, o, o dinamismo da viagem, porque se vem de Porto União a Mafa e depois de Mafa a Rio Negro e São Bento. Hoje é, é muito complicado a viagem, né? é, um excesso, um grande volume de caminhões que estão lá transportando a, a, a produção, que é importante, né? mas com as terceiras pistas facilitaria bastante né? para o trânsito dos carros em que transportam as nossas famílias e que hoje a gente sabe de vários acidentes por problema da falta de manutenção e das terceiras vias uma outra situação que me incomoda muito e já me incomodava quando era vereador é o planalto norte não ter um leito de pediatria qualquer problema com nossas crianças nós temos que levar em Joinville, Jaraguá, Blumenau ou até Florianópolis e a gente sabe do transtorno em que é isso hoje nós temos o curso de medicina a, o curso de enfermagem nós estamos formando a mão de obra no Planalto Norte né? porque não nós temos um hospital infantil no Planalto Norte cuidar das nossas crianças aqui, então essa é uma das principais bandeiras do deputado federal Adil Sabat, 4456 um hospital infantil vamos cuidar das nossas crianças aqui no Planalto Norte né e específico para a MAFRA, nós temos hoje um problema sério, é a locomoção de Mafa para Rio Negro e Rio Negro para Mafa. Então a terceira ponte, a terceira ponte é muito importante. Né? E é um deputado federal que vai trabalhar isso. Né? A questão do, do projeto, colocar dinheiro no orçamento da União para executar essa obra e cobrar a execução da obra. Uma outra ponte que é importante... É a ponte do Carsuto, né, ali do Rio Preto, hoje até ela estava interditada por causa das chuvas, porque chove, é de madeira. Né? Eu sei que há um esforço grande da, das prefeituras de fazer, mas se não tiver um deputado federal para encampar essa obra, dificilmente vai sair também. Então, um deputado federal.. Né, tem a nossa ponte aqui, ligando Mafra e Rio Negro, no centro, a ponte do Rio Preto, que é importante. Outra é, obra para o município. A questão do nosso aeroporto está abandonado. Vamos asfaltar aquela pista, fazer... Uh, a revitalização do aeroporto E consequentemente de todo o bairro do Faxinal né? Porque a gente sabe que o, o aeroporto estando ativo Ele ajuda toda a comunidade é, Então são algumas obras do, do, do município que são importantes Uma outra é, obra para o Planalto Norte A questão da internet A gente sabe que o agronegócio é tocado né? É, o, o, o, o, o agronegócio toca todo o nosso movimento econômico do Planalto Norte. Né? Então, hoje as notas fiscais são eletrônicas e precisam ser emitidas na propriedade. Só que se não tiver a internet, porque hoje a estrutura... Não está boa. A gente sabe, todo mundo que está me ouvindo, que tem algum parente mais no interior, sabe das dificuldades que são. Então, deputado federal para trabalhar junto às empresas para nós melhorarmos toda a infraestrutura de internet para o Planalto Norte. Né? Então são algumas, alguns projetos aí que a gente está encampando. Outra questão também importante, Douglas, questão de segurança para o Planalto Norte. Planalto Norte. Bastante interior, né? e a gente sabe de que tem que haver uma segurança mais efetiva, principalmente para os nossos agricultores, para a parte do interior. Adilson Mafra está há mais de 20 anos sendo um deputado estadual na nossa região. No Congresso Nacional, em 105 anos, nunca elegemos um representante. O que, que falta para os mafrenses e o pessoal aqui da região? se conscientizar dessa importância. Veja, nós, como eu mencionei há pouco, nós temos de Campo Alegre a Porto União 264 mil eleitores aproximadamente. Somos mais de 300 mil habitantes, né? mas são 264 mil eleitores. Então, o que, o que, que falta? Colocar a, a, a mão na consciência e pensar com o coração. Vamos, Vamos votar no candidato da região, né? Não só para federal, porque a gente sabe de que é, estadual a gente também precisa, né? Porque hoje eu, eu brinco que nós estamos sem pai e sem mãe, estamos sem o deputado federal e sem o deputado estadual. Então, podemos eleger o deputado estadual e também o deputado federal. Precisamos se conscientizar de que precisamos votar pelo Planalto Norte. Pelas nossas reivindicações, pelo, pelo, pelo, é, pelos nossos problemas, é, se nós votarmos, pensando em resolver esses, esses problemas, escolheremos, sim, um deputado federal do Planalto Norte, e aí eu estou à disposição, Adilson Sabatik, 4456, e, e não vou trazer, isso é uma coisa importante, Douglas, eu não vou trazer nenhum candidato de fora... Estadual Porque eu sei que tem deputados Estaduais, candidatos a deputado estadual Em toda a região Tem na região de São Bento De Mafra, de Canoinhas De Porto União Então, escolham O deputado estadual Do Planalto Norte E o Adilson Sabato que é o Candidato a deputado federal 4456 Então é questão de Colocar, pensar com o coração, né, com, pensando na solução dos nossos problemas, votar em candidatos. Do Planalto Norte, deputado federal Adilson Sabato e nos deputados estaduais também da região. Adilson, para nós chegarmos no nosso momento final, eu gostaria de uma... As suas considerações. Douglas, o que a gente pede, pede para o amigo que está nos ouvindo, é que façamos a corrente do bem. O que, que é a corrente do bem? É é pedir para o amigo. Né? A gente sabe que a maioria, 49% dos votos para deputado federal são decididos por orientação familiar. Então vamos sentar numa, a, num almoço né, de domingo e vamos dizer, mas em quem nós vamos votar? Vamos votar no Adilson Sabatik 4456, que é do Planalto Norte. Né? E isso não impede também de que faça a corrente do bem para as demais regiões, né, que, as regiões que já tem deputado, que ajudem o Planalto Norte, né, porque o Planalto Norte não tem o seu deputado, e nós temos muitas carências aqui, então, peça o seu irmão, a sua esposa, para o seu compadre, para o seu amigo, né, para aquele parente mais distante, que vote no Adilson Sabat, deputado federal, 4456 e é, é, brinco que é, vote certo desta vez. 4456 para rimar um pouquinho, né? Douglas, a vida é um pouco <risos> alegria, né? Eu ia pedir para você fazer o pedido de voto, mas você fez durante toda a entrevista o pedido de voto. Adilson, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, aceitado estar aqui conosco. E estamos à disposição aí para acompanhar a caminhada. E se eleito, quero te entrevistar lá em Brasília, combinado? Combinado em Brasília, venho aqui porque o importante é ter um deputado do Planalto Norte que more no Planalto Norte, então vai estar tá sentindo as dificuldades, vai conversar com as pessoas. As pessoas vão poder cobrar do seu deputado federal, porque hoje é difícil você ver um deputado federal na nossa região. Então, é, Adilson Sabato, deputado federal 4456. Vote certo dessa vez 4456. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com muito mais informação.